Agora sim, bom dia galerinha, vamos cá, deu uma paradinha aqui só para ativar a câmera. Ih, deu ruim. ficar mais um videozinho voltando das nossas férias. do trabalho eu já cheguei resolvendo merda lá velho porra aí ontem já continuei tratando a mesma máquina hoje eu vou tentar dar o um relatório final dela ou enterra de uma vez a ah, Nina de motoca ou então já dou como morto, pode ir, galerinha. na velha, máquina do tempo do. Um dos primeiros servidores da empresa, a empresa já tem 5 anos. Então, ou seja, a máquina tem quase 6 anos já de funcionamento ininterrupto. Aí eu tô tentando resgatar só um serviço que roda dentro dela, que é o Open Alidap. Um serviço de diretório, mas eu tô meio descrente que, que seja possível. Mas tudo bem, vamos, vamos continuar tentando hoje. Eu queria registrar aqui Meus agradecimentos a vocês Sentiram falta? Vamos lá, galera a Galera sentiu falta mesmo Muito obrigado, muito obrigado Não, não tava filmando por causa do capacete. Aí só se fosse com um capacete velho. Ah, porque eu não uso então capacete velho? Porra, velho. Porra, velho. Eu tinha que dá um jeito do capacete novo. pronto. <risos> Mas... Resolvido já, mas ali na comum é aditivada no mesmo preço: três e quarenta e três. Eu fico cismado com essa gasolina aditivada ao mesmo preço da convencional. Eu fico bolado, velho. Tentando entender por que é o mesmo preço. Por exemplo, se você vai no posto do Shell. tem diferença. Se você vai em um, em um Petrobras, tem diferença, Ipiranga abastece um pouco, não encontro muitos pelo meu caminho, mas eu acredito que isso é diferente, aí vê esses postos mais, mais novos, não tão tradicionais e mete uma gasolina estivada mais barata, eu não digo nem mais barata, é no mesmo valor da convencional, da comum. Você para e se pergunta porra, Por quê? Aí Para entender assim, que... Tentar entender como é o processo de fabricação E aí ver Realmente justifica De tacque, devendo pra vocês o review da, da jaqueta o negócio é gostoso tá andando a jaqueta fechada de vento batendo no seu peito batendo no braço amor oh, demais como eu falei o cara que a cidade de moto ele percebe que primeiro ele precisa de uma jaqueta aí ele compra a jaqueta Aí ele toma a chuva, aí ele percebe que precisa de uma jaqueta impermeável, aí pega a jaqueta impermeável. Aí se ele, se ele vive em uma cidade tropical, ou uma que faça um calor muito grande, aí ele atinge o terceiro estágio, que é, eu preciso de uma jaqueta de verão. legal dessa que ela é toda apertadinha então eu consigo colocar a capa de chuva por cima dela isso aí pra mim foi o maior argumento para poder utilizar porque a, a impermeável ela não molha dentro mas ela encharca por fora então assim na hora de você armazenar isso é ruim principalmente se você não tiver aonde né a gente de guardar Salsifufu E o novo estreitamento É as obras do metrô tá Ficando a cidade toda mas é bom, é bom, aumenta o percurso do metrô, aumenta a integração, a pessoa economiza dinheiro, reduz o, o fluxo de veículos nas ruas, os coletivos andam mais vazios, é bom, é bom. Galeria, vamos ficando por aqui, até o próximo videozinho, valeu, e a gente não mais não. Abraço, abraço e tchau, tchau. Deixa eu ver se eu desligo agora, porque é a última vez, né, pra desligar, mas a não desligou. Vamos lá, ponto seguro, ninguém atrás. Pelo na frente, vamos lá. Tchau!